Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Zoe Stephanie e esse é mais um vídeo que eu tô fazendo aqui pro canal Todo Mundo. Bom, como vocês viram no último vídeo, eu não estava muito bem nesses dias, já aconteceu algumas coisas em casa. Então hoje quem vai participar do vídeo comigo é a Michele. Entra aí, Michele. Oi, oi, oi Zoe. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. Oi, Michelle, que bom que você veio. Então, é, eu acho que você viu né, no meu vídeo dessa outra semana que as coisas estavam um pouco complicadas, e aí eu queria saber se você tem alguma coisa para falar sobre isso. É, relacionamento com os pais geralmente é bem complexo às vezes, né? Dependendo do dia, dependendo do que acontece, dependendo do contexto. É um grande desafio, na verdade, né, para os dois lados, tanto para vocês que são adolescentes, né, e tanto pros pais também. Na verdade, eu acho que isso aí é uma, é uma história que na vida a gente vai se organizando, né, com essa questão de relacionamento com os pais. Quando é adolescente, quando é jovem, quando é adulto, quando é criança, mas aqui na adolescência sempre dá aquela, aquele, aquele atritozinho, né, e principalmente por conta daquele sentimento de que, nossa, eles não me entendem, né. Eu só queria atenção, eu só queria isso ou alguma outra coisa, o ou sentir falta, né? Então isso acontece bastante nessa idade, né? Principalmente frente àquilo que você está passando, né? Que foi aquilo que você falou no vídeo. Mas querendo ou não é um pouquinho normal que isso aconteça. Mas fala um pouquinho mais aí sobre aquela história do vídeo que foi bem rapidinho, né? Que você falou. Pois é, eu fiz, eu fiz um vídeo meio curtinho porque eu não queria é, falar muito sobre o meu momento Mas o que aconteceu foi que eu tô tendo problemas com as aulas online, eu não tô indo muito bem na escola Tá sendo muito difícil, sabe, esse período E eu tenho certeza que não só pra mim, mas pra muita gente também Mas eu fui tentar conversar com a minha mãe sobre isso pra ver se ela me ajudava, se ela tinha algum conselho só que ela estava ocupada na hora e aí ela falou para ele falar com meu pai. Aí eu fui lá falar com meu pai, ele também estava ocupado, ele falou para falar com a minha mãe. Aí eu fui, voltei falar com a minha mãe, e ela falou que eu estava ocupada também. Aí eu desisti e fiquei sem saber o que fazer porque nenhum dos dois me escutou e eu precisava de alguém para conversar e eu queria conversar com os meus pais só que. Eles estavam muito ocupados para me escutar. E aí eu sinto que às vezes eles não têm tempo para mim, sabe? Eles estão muito ocupados trabalhando ou fazendo alguma outra coisa. E eu entendo que eles estão sustentando a gente com o trabalho e meus irmãos, né? Mas eu ainda sinto falta de conversar com eles, de ouvir o que eles têm para falar, deles me ouvirem também. Aí foi isso. É interessante. Esse momento do tempo, né? É uma das coisas mais complicadas, né? Porque às vezes, da hora que você quer falar, eles não podem parar pra ouvir. Aí dá aquele sentimento, assim, né? Tipo, nossa. Aí depois, quando eles têm tempo, e quando eles querem conversar, aí já passou, e aí não é você que quer mais, né? E aí, já, já deu, já foi, já resolvi, já passou, queria conversar aquela hora. Mas. Foi só nesse momento, assim, que você sentiu? E só se sente, isso sempre Tipo, ah, nossa, eles não têm tempo pra mim, ah, eu não consigo conversar com eles e tal. Como é que é isso pra você? Ah, eu sinto isso bastante, assim. É, na verdade, quem conversa muito comigo é a minha tia, mas ela não mora comigo, né? Então, a gente se fala assim quando tá. Mas os meus pais, realmente, eles trabalham muito. E quando eles não estão trabalhando, eles estão descansando né, mas essa não foi a única vez, nem foi a primeira vez, e então eu sinto bastante que, sei lá, a gente não consegue conversar quanto eu queria. É, isso é uma coisa que eu acho que você deve sentir, também quem vai assistir esse vídeo também deve sentir às vezes né, e o legal aqui talvez seria, na verdade, é sempre continuar tentando né, porque Existem os momentos que às vezes que é difícil da gente encontrar o timing certo, né? Dos dois conseguirem conversar, né? É, ou dos três conseguirem conversar. Mas o legal é sempre, né? Que você tentar falar e não der certo. Tentar uma outra hora, quando você perceber que as coisas estão mais calmas, ou quando eles não estão correndo tanto. É parar e, e tentar de novo eu senti isso. E ser honesto e falar com eles o que você sentiu. Né? então é uma coisa que é muito importante falar porque também eles não conseguem né? os pais eles não têm superpoderes eles não conseguem ler mente e às vezes eles estão ali eles não conseguem ver o que está que acontecendo né? então nesses momentos é o que às vezes é esperar um pouquinho mesmo tentar conversar com um amigo tentar conversar com alguma outra pessoa apesar de quem você quer conversar mesmo são eles né? e aí depois falar depois falar olha eu queria muito conversar com você sobre isso né, então, e trazer isso. Naquele momento eu me sentia assim. Eu quero muito falar com você, conversar com você sobre isso, com o senhor ou com a senhora, né? Dependendo aí de como vocês se tratam, tem isso também, né? Mas é de ser honesto com eles e falar. É claro esperar um momento onde vai estar um pouquinho mais calmo e trazer e falar tanto do que você queria falar, mesmo que a vontade já tenha passado, sabe? Aquele momento ali, né? Ah, deu aquela vontade de falar, e na hora não pôde. Mas mesmo depois, falar tanto do que você queria falar E também falar um pouco a respeito de como você se sentiu por conta desse momento É muito importante que eles saibam isso Porque às vezes eles não conseguem entender né? Eu entendo todo esse sentimento que dá Porque dá mesmo, às vezes você quer falar E aí dá aquele sentimento de frustração né Poxa, pede para eu falar com eles Aí quando eu vou falar com eles, eles não estão lá né Estão ocupados para me ouvir Né? Mas é de trazer isso e de falar pra eles Até desse sentimento de frustração Porque é muito importante que eles saibam Porque eles não vão conseguir saber sozinhos E às vezes a gente cala, né? Você já tentou falar com eles sobre isso, assim? Na sua experiência aí com eles? Não Eu acho que eu não tenho Muita coragem, sabe? Pra falar sobre as coisas que eu sinto assim, Eu acho meio difícil ainda Eu sei que quando a gente estava lá no, no Escolo da vida, né? Desde no mês passado a gente até vocês falaram sobre isso, né? Assim, de a gente é, falar o que a gente sente, o que a gente está pensando, mas eu ainda acho isso muito difícil. Eu tenho uma técnica que talvez possa te ajudar e também possa ajudar mais algumas pessoas. Às vezes realmente é muito difícil falar do que a gente está sentindo, né? Então, talvez uma boa alternativa seja escrever. Né? Você vai escreve como se estivesse escrevendo uma carta mesmo, falando o que você quer falar, para que para você treinar aquilo que você tá para colocar para fora, aquilo que você está sentindo, para você treinar. E aí você pode escolher se você vai querer treinar, depois treina na frente do espelho falando para conversar com eles, ou se não, se ainda você tiver muita dificuldade mesmo, você pode chegar e entregar essa carta para eles falando como você está se sentindo. Isso pode ajudar, você já pensou nisso? não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Acho que eu tenho mais facilidade em escrever, escrever é uma coisa que eu gosto de fazer. Acho que eu vou, vou tentar fazer isso sim. E espero que possa ajudar também as pessoas que estão vendo o vídeo, né? Às vezes essas pessoas também têm a mesma dificuldade que eu tenho. E se puder ajudar vai ser muito bom. É isso aí, às vezes isso pode trazer, pode ser uma alternativa diferente. E sempre lembrando, né, quando a gente vai falar com os nossos pais, é muito legal a gente entender que tem a nossa perspectiva e também tem a perspectiva deles, né? A gente também precisa entender um pouquinho disso, respirar um pouquinho e tentar comunicar, né? E tentar falar e tentar trazer e não desistir de fazer isso. Né? Isso ajuda bastante. E aí, quem sabe, escrevendo você consiga pensar um pouquinho, você consiga também colocar numa palavra um pouquinho diferente, né, aquilo que você tá sentindo e que às vezes lá na hora daquela travada, né, parece que chega aqui e não sai mais, né, aí você, ah não, deixa pra lá, já foi, já passou, cadê? né, e ali você consegue colocar. Então, espero que possa te ajudar e também ajudar as outras pessoas que vão ver esse vídeo. Sim, espero que sim, eu vou... Tentar colocar isso em prática. Muito obrigada, Michele, por ter participado aqui do meu vídeo. Obrigada também pela palestra do TV. foi muito legal, aprendi muito. E estou tentando colocar em prática. Show de bola, é isso daí. É um prazer estar aqui e falar com vocês. Disso e com você a respeito disso também. Muito obrigada pelo convite.